Olha só, tem muitas pessoas discutindo se essa nova moeda Neste token chamado Louvre é golpe ou não Tem algumas pessoas discutindo sobre isso aí Enfim, eu resolvi comprar aqui, olha só Na minha carteira, 3 bilhões de unidades Deste token, dessa moeda E vamos ver se essa parada é realmente real ou não Se liga no vídeo I live my own world of makeup, but... Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Me chamo Júnior Moreira Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Ativa as notificações Mano, vou só pegar um energético aqui para falar sobre esse bafafá que está rolando aí, né? Para a gente trocar umas ideias. Deixa eu só abrir aqui. Porque é o seguinte, olha só. O que está acontecendo, né? Tem uma nova moeda, na verdade um token chamado Louvre, que está sendo muito comentado nos últimos dias. Porém, tem pessoas dizendo que isso é um golpe, outras pessoas estão dizendo que não é, que não tem nada a ver. Afinal, é um projeto que começou há mais ou menos uma semana, né? Então tem poucos dias no meu ponto de vista para dizer sobre isso. Só que para mostrar para vocês se isso é um golpe ou não, o que que eu fiz? Eu resolvi comprar, OK? E vamos fazer um teste, ó. Eu comprei aqui, ó. Isso que dentro da minha carteira. Vou atualizar, ó, o legal até então dessa moeda que a cada 10 minutos, basicamente, ela já atualiza o valor. Então olha só, tem o um valor ali, ó, 3 bilhões 88 milhões 599. Eu vou atualizar, é bem provável que já mude o valor. Quer ver, ó, Vamos ver? Opa, peraí, não atualizou. Olha ah lá, já subiu, olha só. Tava 599, foi pra 612, ou seja, tem mais ou menos uns 20 minutos que eu comprei e já tá tendo lucro, tecnicamente falando, tá? Só que algumas pessoas estão discutindo se é golpe por conta de quê. Eu vou te mostrar, vamos lá pro meu escritório, que eu vou te mostrar o porquê que algumas pessoas estão questionando se isso pode ser um golpe ou não. Engraçado do gatinho, porque onde eu vou ele vai, quer ver? Ó, vou descer as escadas aqui, tô descalço, não reparem. Vem, aí ele vai e desce também, tá ligado? Tipo... Me segue ah lá, <risos> tá vendo? Me segue o dia inteiro. Onde eu vou, ele vai, mano. Vou por escritório, mas ele vai vir. Enfim, ó. Vou colocar aqui no meu computador para vocês porque que algumas pessoas estão discutindo se essa moeda pode ser de fato é um golpe ou não, ou algo do tipo. Beleza, vou explicar para vocês aqui. Tô, tô analisando os gráficos aqui dessa Louvre, ok. E seguinte, algumas pessoas estão questionando, tá com medo de investir, perguntando se isso pode ser um possível golpe ou não. Algo do tipo. Bom, é um projeto que começou tem poucos dias, pelo que eu tenho acompanhado. O que você precisa entender é o seguinte. É uma cripto, tecnicamente falando, um token né, virtual, novo no mercado, assim como vários outros. Então, ele pode, sim, valorizar e crescer de acordo com a demanda ou não, tá? Assim como, como qualquer outra moeda que a galera compra e depois essa moeda acaba não tendo sucesso. O que você precisa entender é que isso é um investimento, tecnicamente falando de risco porque é um projeto novo então pode dar certo ou não Mas você precisa entender o seguinte tá no início o que que eu faço aqui o que que eu, eu Júnior Moreira vou fazer a partir de agora depois desse investimento que eu fiz aqui né comprei 3 bilhões Ó, vamos atualizar de novo vamos ver se vai atualizar Tá 3 bilhões 88.622. vamos ver se vai atualizar novamente aí já atualizou novamente aqui viu? Olha só, então, tecnicamente falando, tá lucrando. Então, o que que acontece? O que que eu vou fazer, tá? O grande erro das pessoas que começam a investir, no meu ponto de vista, em criptomoedas, pra você entender que tem moedas que é para você rodar, O que, que é moeda para você rodar? Moeda que você investe hoje e vai colocando mais grana nela e vai deixando ela se valorizando com o passar do tempo. E tem moedas que você faz trade, que é o tecnicamente falando o okay, quê? Você tá com uma grana na moeda, ela valorizou 10%, 20%, 30%, você saca aquele lucro, e vai fazendo isso, vai vendendo quando ela lucrar, sacou? No dia a dia. Então o que eu vou fazer em relação a essa cripto que é esse token que esse Louvre, tá? Na medida que ele valorizar aqui, eu vou sacando o lucro, tá ligado? Só que como é um projeto novo, você precisa entender o seguinte, como é um projeto novo, ele vai ter, tem uma alta chance, né, de que? Ter um, um estouro no início, depois automaticamente ele vai começar aquelas oscilações, podendo inclusive... Tem uma queda. Então você tem que saber sacar na hora que a parada lucrar. Mas isso acontece com qualquer outra moeda, tecnicamente falando. É claro que tem criptomoedas que já são sólidas, como o Ethereum, como o Bitcoin. Só que, por exemplo, olha só o Bitcoin. Bitcoin chegou a quase 400 mil reais. Quem investiu no Bitcoin, tipo, antes dele chegar a esses 400 mil e sacou, lucrou. Quem deixou, tecnicamente falando, agora perdeu grana porque o Bitcoin caiu pra caramba novamente. Então essa pessoa agora tem que esperar ele subir de novo. Porque se vender, vai acabar saindo no prejuízo também então acho que a maldade aqui tecnicamente falando é para você o seguinte aqui é saber a hora de sacar e outra coisa toma cuidado com que alguns influencers algumas pessoas falam que eles tentam passar uma visão muito fácil de que tipo assim você vai colocar 50 reais por exemplo nessa louvre aí e você vai ganhar 100 mil reais na parada de um dia para o outro. Então toma cuidado com alguns influencers que ficam divulgando dessa forma. Tô botando o meu na reta aqui para ver, tá? Eu coloquei um valor, ó, já atualizou novamente, viu? Eu tô colocando um valor que não vai afetar no meu dinheiro, não vai, afetar, não vai afetar na minha vida financeira. Então, o maior erro aqui é que alguns influencers divulgam de uma forma que faz com que pessoas, às vezes, vendam seus carros sabe, peguem seus acertos do seu trabalho e peguem o dinheiro o único dinheiro que está guardado no banco e joguem nessa parada aqui de uma forma totalmente amadora ainda, de uma forma, é, como eu posso falar, pessoas que não têm experiências ainda em criptos, em, neste mercado, e façam que essas pessoas gastem todo o seu dinheiro com aquilo e não saibam administrar aquilo, não saibam a hora de vender e tudo mais e acabam perdendo grana. Então eu coloquei aqui um valor muito baixo, tecnicamente falando, para testar, para ver se isso realmente funciona ou não, tá? Eu não estou falando para você investir, não estou falando para você não investir. É porque está rolando esse bafafá, eu falei, porra, eu vou comprar então uma quantidade dessa moeda e vamos ver o que, que vai acontecer. Se vocês quiserem, eu posso gravar novos vídeos aqui alguns dias ou talvez aqui algumas semanas contando o que está que rolando em relação a essa moeda, se está tendo lucro, se não está, se eu já saquei uma parte ou não. Se vocês acharam interessante, coloquem aqui nos comentários que eu posso falar um pouco mais Sobre essa experiência aqui, ó. É, acabei de atualizar aqui, deu de novo. Vamos ver se vai dar novamente. Ó, Novamente, ó. então está tecnicamente falando, está valorizando aqui. Estou ganhando mais aqui. Tecnicamente falando, ó, se eu clicar aqui, dá para ver. É, eu acho, deixa eu ver se dá para ver aqui o momento em que eu fiz a compra. Não sei se dá para ver isso. Opa, cliquei no meu Instagram. Eu acho que não dá. tá? Não, não vai dar para ver o momento em que eu fiz a transação. Eu acho. Mas enfim, que é o valor que eu tenho dessa moeda. Esse aqui é a minha carteira, tá? Na Trust Wallet. E é isso. Então, vou fazer esse teste aqui e vamos ver. Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Vamos discutir sobre esse assunto aqui. E é isso aí. vou mostrando para vocês o resultado aqui. Então, olha, se inscreva no canal para você acompanhar. E vamos embora com tudo. Tamo junto.